Aí o pessoal da sala não sabia, o pessoal foi, começou a descobrir ali. Foi nessa, nessa época que você descobriu o que você queria pra você, que você falou... Cara... Não, eu já, eu já, tipo assim, eu sempre queria aquilo, mas a família sempre meio que brecava. Uhum. Mas aí depois disso, aí eu fui dando continuidade. Aí o Gustavo foi pro Sul, aí comecei a tocar no Bom Partido, aí no Bom Partido faltava cantor. E cara, querendo ou não, agora entra a parte mais polêmica da, da situação, que tipo assim, era o pagode... Porque eles falavam que era o um pagode universitário, então prezava do cara branco, bonito, boa pinta e tal. Não, não, eles não aceitavam, o, o, aceitava até o pretinho que tocasse pandeiro. Aceitava o pretinho que tocasse cavaco, mas o cantor não. Mesmo tendo o Tiaguinho estourado no Brasil, no exalta. Os caras prezavam o, o Bruno do jeito moleque. Entendeu? O que eu achava também ridículo. Aí que isso era uma coisa regional. Isso é uma coisa regional, isso é uma coisa regional tinha que ser um cara da, da, tipo assim do, da, da, do, da que, é o, do que é o que a, a galera fala né que é o, o, o mito o mito do do homem negro é tipo, ah ele olha assim nossa maluco uma cara de mal boladão não sei o é isso aí, aí então... vai falar contigo você solta uma sorrisão contra é. a piada e já é. então assim ele...